aqui há algum tempo os teus 30 e o, o 38, está bem? Um abraço, muitas felicidades e hoje podes beber uma cervejinha. Tchau! TEM! Para Joel! Que tenhas um dia muito feliz, temos muito orgulho em ti. Queremos desejar-te um bom ano. Uh, sempre com Jesus no coração. Um beijinho muito grande. É, grande abraço. Até à próxima. Muitos! Parabéns! Irmão! Camarada Joel! Parabéns! Finalmente chegaste aos 30, finalmente vais ficar um gajo maduro, um gajo responsável. <risos> e, um, olha, quero, quero dar-te os parabéns. Um, quero que te passes um dia muito bom com as pessoas e com os teus irmãos que te são muito queridos, que te façam sentir muito bem e muito especial, sobretudo que manifestem um, para ti o quão, o quão importante és, porque hum, eu, pelo menos aquilo que te conheço, e o entorno que te envolve, que conheço, acho que todas as pessoas valorizam imenso aquilo que tu és e aquilo que tu dás a cada dia, e fazes realmente um mundo melhor no sítio onde tu estás. Lá sala lá lá lá parabéns é, é, é, amigo! Muitas felicidades, tenhas um dia em grande. Obrigado pela tua vida, por partilharmos muitos momentos juntos, seja em tempo de lazer, na nossa corrida quase diária, seja também nos momentos mais sérios, mas é sempre bom estar contigo. Gostamos muito de ti e queremos desejar-te tudo bom na vida. Beijinho. Um abraço e um ano de felicidades. Feliz aniversário! à Comunidade de Braga te deseja Parabéns, parabéns Joel! Parabéns. E tudo bom! Para ti e para os teus! <risos> Olá! Parabéns, Joel! Um, parabéns pelos 30! Uh, sem dúvida que este ano vai ser um ano marcante por várias razões. Uh, ainda assim espero que tenhas um dia muito feliz e que consigas aproveitar da melhor maneira. Beijinhos! Muitos parabéns, Joel! <risos> Espero que o teu dia esteja a ser maravilhoso. Uh, neste dia quero agradecer pela tua vida, uh, pelo teu percurso até aqui. Fico muito feliz por esta tua caminhada na vida, por este teu percurso na luz do Senhor e com a certeza que ele tem ainda muitos bons planos para ti. Para o resto dos anos que se seguem e uh, planos de muito amor e felicidade e uh, um beijinho muito grande <risos> daqui de França. Um beijinho. Já pá, é a vigésima vez que estou a tentar fazer este vídeo. Uma lá ver se carro bem é, desta vez. É para dizer os parabéns. Uma pena que sejas mais uma vítima dos aniversários de Covid. posto o ano achavas que dias escapar, não era? Pois, pois, pois, pois. Assim, espero que possas festejar da melhor maneira, com quem gostas. E pronto, felicidades por ti e por Deus. Um abraço. Eu sou de uma alguém acorda? a Olha, por acaso super. Não, projeto. a para aqui. Joel, olha de lado. Estou Parabéns, Joel! Só te queria dizer que espero que tenhas um dia incrível, que és um animador incrível e que espero que seres o meu animador para o ano para poderes continuar a ter a minha presença e ilustre na tua vida. E já agora, sempre que quiseres, podes vir cá a casa comer um queijinho. Yay! Yeah! Olá, Joel, quero desejar um feliz aniversário. Mais um ano de vida tens pela frente. Uh, espero bem que o consigas aproveitar da melhor maneira possível e que consigas superar todos os desafios que de surgirem pela frente. Parabéns, Joel! Gostava-te de agradecer por tudo o que fazes e tens feito pelo grupo, por todas as tuas palavras bonitas, pelos teus conselhos, pela tua disponibilidade, por tudo. Queria-te desejar muitas felicidades e muitos beijinhos. Parabéns, Joel. Espero que tenhas um ótimo dia. Olá. Uh, muitos parabéns, Joel. Espero que tenhas um dia muito, muito especial, tal como tu mereces. Queria agradecer-te por tudo, por seres a pessoa incrível que és por estar sempre disposto a ajudar nos maus e nos bons momentos, por ter sempre uma palavra tão carinhosa a dar. Eu espero que sejas sempre muito feliz, porque tu mereces tudo de bom e um grande, grande beijinho. Parabéns, Joel, mais um ano. Tenhas tudo de bom e obrigado por tudo. Será que é desta que mudas para melhor? à tua espera. Parabéns, Joel. Espero que tenhas um dia fantástico. Tudo bom? Beijinhos. Olá, Joel. Muitos parabéns. Continua a ser a pessoa incrível que és. Obrigada por tudo que fazes por mim e pelo grupo. E para a próxima reunião, já sabes, queremos bolo. Muitos parabéns. Obrigada, Joel, por todo o amor, por toda a dedicação, por toda a disponibilidade por toda a preocupação que nos mostra todos os dias. Obrigada por podermos contar sempre contigo e para qualquer coisa que nós precisarmos sabermos que estás lá para nos ajudar e para nos aconselhar. E neste dia tão especial quero dar-te os parabéns e desejar que seja um dia repleto de alegrias e de amor. Olá Joel, hoje é o teu dia de anos, o teu dia especial, por isso desejar muitos de parabéns. E basicamente eu passei aqui para te dizer que gosto mesmo muito de ti, que gosto bastante de como és comigo e com toda a gente. É super incrível, tens sempre o, o conselho para nos dar, também nos dás na cabeça quando é preciso, mas isso pronto, faz parte. E um, só mesmo para te dizer que gosto mesmo muito de ti e que te agradeço imenso por seres quem és comigo. Obrigada e muitos parabéns, beijinhos parabéns, Joel. Desejo tudo de bom, espero que o teu dia seja espetacular. Parabéns, Joel! Olá, Joel! Parece que chegou o teu dia, aquele dia em que todos lembram-te de dizer assim uma palavra amiga. Ainda bem que esses dias existem, porque por vezes esquecemos dessas coisas e que são muito importantes. E por isso eu queria aproveitar para te agradecer. Agradecer por, por seres a pessoa que és. Agradecer. Por, juntamente com o Tono, ter sido um guia espetacular do nosso grupo. Pela disponibilidade que entregas ao grupo, pelo carinho, pelas palavras de amigas, pelas puxões da orelha, porque nós sabemos que bem são precisas, Por uh, estar sempre lá, quando nós precisamos. Parabéns! Eu espero que tenhas um dia espetacular, que tenhas mais um ano maravilhoso e muito obrigada por tudo e fica a saber que é uma dádiva para todos nós partilhar a vida contigo. Beijinhos e na próxima reunião queremos um alô! Olá Joel, muitos parabéns. És sem dúvida uma pessoa fantástica para cada um de nós. Uh, o grupo é simplesmente um grupo melhor e o um melhor grupo, graças também à tua presença. Um grande obrigado por tudo que fazes, por cada pessoa que que o conheces, por cada gesto de carinho, por cada momento, por cada partilha, muito obrigado. E que estejamos aqui presentes para te, já estar contigo durante muito, muito, muito, durante toda a tua vida. E um grande obrigado mesmo por tudo o que fazes, não só por mim, mas por todas as pessoas que rodeiam. És muito, sem dúvida, uma pessoa muito, muito especial na nossa vida e temos muito que te agradecer. Muitos parabéns e um grande abraço. Parabéns, Joel. Obrigada por seres nosso animador e obrigada por estar sempre connosco nos nossos momentos, por tirar tempo para nos fazer as entrevistas, por tirar o tempo para preparar as nossas reuniões, para fazer connosco as nossas atividades. Agradeço muito e foste os melhores animadores que estive até agora. Olá, Joel. Quero te desejar um feliz aniversário e que tenhas -te um dia maravilhoso de passar lá lado que mais gostas. Quero te agradecer por tudo o que me ensinaste ao longo último ano, em conversas ou orações pela paciência e pelos conselhos. Muito obrigada. Espero que sejas sempre muito feliz e convertires todos os teus sonhos. Parabéns, Joel. Uh, espero que tenhas um dia excelente. Obrigado por tudo que fazes pelo grupo. Obrigado por tudo que fazes pela sala como irmão e como professor. Bah, estás quase a chegar aos 30. E já me das para novo. Mas ao menos temos o nosso portinho para nos alegrar, não é? Siga em frente. Parabéns. Parabéns, Joel. Muitos parabéns, Joel. Espero que tenhas um dia fantástico. Muitos parabéns. Espero que tenhas um dia muito bom. Beijinhos grandes. Para. Para. Para. Não, não, não, não, não, não, não.